Oi gente, então, esse aqui é mais um vídeo de algumas comprinhas minhas minha da Shope, só um deles que é da Wish, que veio, tá? Se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem para ajudar a divulgar. Então gente, esse aqui é o corretivo que eu comprei, e eu vou botar na tela o tempo que ele levou para ser entregue, o dia e quando ele chegou no Brasil também, tá? Caso alguém esteja interessado em comprar. Veio essa lente que eu vou testar e mostrar pra vocês como é que fica. Porém ela não é, ela não aparece muito, então eu vou botar com flash pra você enxergar melhor. Tá? Lembrando que fica uma tonalidade mais escura, sabe? Não aparece tanto em foto essas coisas, mas pessoalmente aparece. Então tem mais uma compra. É só o shopping. O pedido foi feito no dia 28 do 4, foi enviado dia 29 do 4, chegou no Brasil no dia 23 do 7 e foi entregue hoje no dia 3 do 8. O valor foi R$ 13,90. São dois dentes da minha irmã que comprou Eu só entendi porque que tem dois desse pacotinho, só, só comprou um Um kit, sabe? E veio dois É ó, veio dois eu não é uma pintura, mas acho que não. Acho que era só um. É, dois. Então, né? Tinha um erro aqui, esqueci de botar para gravar. Achei que tava gravando, mas não tava. O pedido foi feito no dia 22 de 4, enviado pelo vendedor no dia 25 de 4. Encaminhado para o Brasil no dia 12 de 5, chegou no Brasil no dia 17 de 7. E foi entregue no dia 4 do 8. Levou uns 84 dias, eu acho. Foi 85, porém. Uma água viva pra botar no aquário do meu peixe. Ela vem com o fiozinho. E aqui o que eu não lembro o nome como é que tá aqui, é só, a cheira é forte isso aqui. Isso uhum. tá aqui não tá bem, deixa eu botar no aquário. Mais esse aqui da Show, porque é grande. O edito foi feito no dia 28 do 4, enviado pelo vendedor no dia 2 do 5, foi enviado para o Brasil no dia 12 de 5 e foi, chegou no Brasil no dia 17 do 5 foi entregue no dia 4 do 8, levando 84 dias. O <risos> que, que você achou, mãe? O que, que você achou? Na foto era mais bonita. Meu Deus, é isso aí. Não é um gato de ver. Claro que não. Na volta é bem mais bonita. Aririnha, deita. Tu iria lá imprimir isso aqui fazer? Nos dois lados. Mas tá bem feio. Depois eu vou comparar com a foto Eu achei que ele era bonitinho Mas não dá nem brinde Eu podia ter sido um pouquinho mais legal Tem uma novo brindezinho, né? Essa É a última encomenda que eu tinha para entregar Ó, Da Shope É para ser um vestido E pacote bem pequenininho é, O pedido foi feito No dia 20 do 6 Foi enviado pelo vendedor no dia 2 do 7 Foi enviado para o Brasil No dia 6 do 7 Chegou no Brasil no dia 24 do 7 Foi entregue no dia 7 do 8 Levando 32 dias Ai, eu tô achando muito esse vestido. Meu medo é de eu cortar errado e rasgar o que não é pra. não é para fazer, né? Mas. Ui, pera aí um problema aqui com o tripé. O tripé caiu ali. Ó. O valor de vestido eu vou deixar na tela, tá? Pra quem estiver interessado. E eu peguei o tamanho M. Ó. A cor azul M. vou botar ele depois no meu corpo e eu mostro melhor pra vocês, tá? Mas, ó, os detalhes. Muito bonito. Gostei. Então, gente, eu tenho essa compra aqui da Wish, mas não fala aqui que é da Wish. Eu que acabei tendo que ir lá retirar meu correio, porque eu estava demorando para entregar. Todas as encomendas minhas estão chegando, só que eu estou entregando um dia assim, aí depois outro dia, um em cada dia. Então, como eu estava demorando, eu fui lá e retirei. É, eu vou botar na tela o dia certinho que ela chegou mas aqui eu já tenho algumas coisas anotadas que ela foi encaminhada pro Brasil no dia 7 do 7 chegou no dia 24 do 7 no Brasil e foi entregue no dia 5 do 8 que é hoje eu não paguei o despacho postal apesar de ser da Wish porque eu tinha visto que muita gente estava pagando coisas da Wish, mas eu não precisei pagar um, e eu vinculei o meu CPF todas as encomendas minhas Exceto a lente e o corretivo, o resto tudo eu vinculei o CPF, tá? Pra não ter nenhum perigo. aqui de olho. Vou fazer pra focar. Pronto. Faz tempo que eu queria comprar, eu até pensei em comprar na Shopee mas como eu vi que tava de oferta, eu decidi comprar na wish, tá? E chegou tranquilo. Aí todos os links das compras que eu fiz, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Se alguém tiver interessado ou tiver alguma dúvida, é só perguntar pra mim. Deixa eu mostrar. esqueci de mostrar como fica na pele. Passar no, na minha mão mesmo, pra ver. Ó. É bem forte. Eu gostei. E chegou bem rápido, né, porque geralmente as compras da Wish levam dois meses, e essa chegou rápido. Só tem outra compra minha que não chegou nem no Brasil, e já faz um mês, então...